Olá pessoal, estamos aqui de novo para mostrar mais uma música que estará de 34ms. Dessa vez é um rock and roll. Sou Gabriel, sou Rafael, Igor. <risos> um, dois, três, quatro. vivos, e tu tão pobres também, e no talento que recebestes, que fizestes, por amor de água, tu esmaiou a tua imunidade. Dar as coisas do seu devido valor, usar os bens com muito amor, servir a Deus, não a mamãe, esse é o um tom. Pura amor da quadrilha, espalhando a perquidade. Boa! É. É. Isso aí, nos vemos no 74º mês. Yeah!